Acompanhando a segunda edição do seminário fitos eu estou agora com o pesquisador Marcelo Madaloso, que vai nos falar um pouquinho sobre o tema da palestra dele, que é tecnologia de aplicação. Marcelo, me explica um pouco a tecnologia de aplicação de fungicidas que tu vai falar durante a palestra. Bom, uh, o que a gente vai abordar aqui, basicamente nessa parte de tecnologia de aplicação, é relacionado a, a quanto que eu, que eu perco de eficácia na no, no, no, no minha aplicação no campo Relacionado ao controle de doenças Então a minha utilização do fungicida Se mal empregado Eu vou ter altos impactos Na qualidade da eficiência do produto Ou seja, vai funcionar menos Então a ideia aqui é trazer alguns pontos Sobre momentos de aplicação Entre até diurno e período noturno Quais são as verdades e mitos Em relação à questão do orvalho Por exemplo, que está altamente Relacionado com essa questão da aplicação Depois relacionando Muito sobre os fungicidas sobre a folha, questão de chuva na aplicação, o uso de multissítios. Então, são, é, na verdade, é um universo muito grande. E eu vou sintetizar aqui nos nossos 20 minutos para tentar entregar mais informação possível relacionado a, a esse ponto, evitar a perda da eficácia do produto que eu já comprei. Então, fazer com que ele funcione a pleno, em vez de perder essa eficiência. Mas, Alô, só um ponto. Se ah, não só o turno, diurno ou noturno, e qual é a forma mais correta que tu indica da aplicação do fungicida? É, a aplicação mais adequada, vamos dizer assim, primeiro deixa eu dar um passo para trás, na verdade, que é o seguinte, nós temos que entender que a nossa aplicação ela acontece no ambiente, e o ambiente está exposto a, a vento, a ausência de vento, a temperatura e umidades altamente variáveis. Então, aonde que nós temos essas condições melhores para botar uma gota nesse ambiente, né? A, a gota da aplicação? Então, hoje nós temos bem claro as condições que no, na, durante o período da manhã seriam as condições mais adequadas para aplicação. E eu sei, e você sabe, que a gente não consegue fazer tudo de manhã. Então, quais seriam os outros períodos indicados? Final da tarde e noite. Quais pontos que nós temos que prestar atenção para fazer ou não a aplicação? Primeiro, Aplicações durante o período do, do, do, do meio-dia, duas, três da tarde, só podem ser realizadas só podem ser realizadas se as condições estiverem adequadas. Condições quais? A temperatura não pode estar superior a 30, a 30 graus e a umidade relativa não pode estar inferior a 55%. Ah, mas na minha área não acontece. Então você não pode aplicar nesse período. E qual é o outro ponto que tem que observar? onde nós temos aplica uh, condições no final da madrugada. Porque no final da madrugada, eu vou mostrar hoje aqui, nós temos uma movimentação fisiológica da folha de soja e no final da madrugada ela impede de receber essas gotas adequadamente. Então o produto não chega na folha, não vai funcionar. Então basicamente nesses momentos a gente tem os melhores e piores cenários para aplicação durante as 24 horas. Como pesquisador, tu ainda acha que o agricultor rural existe essa carência dessas informações, a forma de aplicação correta? É, isso é uma, uma, uma boa questão porque uh, está tudo acontecendo muito rapidamente na lavoura. Não é que nem há 10, 20 anos atrás que aconte, uh, surgiu um produto, uma cultivar e isso ficava anos sendo trabalhado no campo. Né? Hoje não, hoje nós estamos com o um intervalo de, de um ano uma safra até três a quatro safras no máximo e depois tudo isso se renova. Então o produtor tem que ficar muito focado, participar de eventos, informações, fazer contato com pesquisadores, a parte de desenvolvimento, para saber quais são as, as atualidades e, e muitas vezes uma verdade agora pode não ser uma verdade daqui dois, três anos em cima do mesmo produto, por exemplo, associado com a questão de resistência, funcionamento do produto no campo ou não. Eu conversei com o Marcelo Madaloso, que ele é pesquisador do Instituto Fitos, de Porto Alegre, a Aline Merladete, para o Portal Agrolink.